Olá, eu sou Beatriz, e se você veio até esse vídeo é porque você quer saber mais sobre as cápsulas de Amora Miura mais Vita. É, mas antes de eu começar a falar sobre o cápsulas Amora Miura, eu gostaria de dar dois alertas muito importantes. O primeiro alerta é que ele só é vendido no site oficial, e esse site oficial eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, que é onde eu também comprei esses medicamentos que é direto da fonte, direto do fabricante. Então, é, muito cuidado na comprar de qualquer site eh, que você vê pela internet sobre a Moramira, que você pode acabar recebendo, porque eu tenho ouvido muitos relatos de pessoas que recebem produtos falsificados, que não receberam os produtos. Então, né, não adianta comprar ou procurar, por exemplo, eh, Magazine Luiza, Mercado Livre, eh, Shopee, esses outros sites não são autorizados a vendê-los. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, já para facilitar para você, o site oficial logo no primeiro link. Mas, é, realmente, se realmente funciona para quem está na menopausa, mora miura, vida mais, eu vou dizer para você que sim, teve para mim um, um bom resultado, para mim e minhas amigas, porque nós compramos juntas para testar, nós entramos na menopausa praticamente na mesma época. Eu entrei na menopausa já faz um tempinho, é, tem mais ou menos uns oito anos que eu entrei na menopausa. Mas eu ainda vinha sentindo os sintomas, aquele fogacho, o desânimo, a preguiça... A preguiça não, né? A gente não pode nem chamar de preguiça, mas é um desânimo que amolece você toda. É, insônia, tive muita insônia e ficar com insônia ninguém merece. É, pele seca e falta de libido. Esses são os pontos principais, que já são muito, né? Que a menopausa nos traz. Mas a, a Maura Miura, Vita Mais, ela me trouxe, a mais Vita, né? Ela me trouxe o o ânimo de viver, a alegria de viver novamente, né? A minha pele melhorou, melhorou muito, mas ela tem o um principal ativo que faz tudo isso é, ficar muito bom e que os nutricionistas e os médicos indicam muito para quem entrou na menopausa como nós, que somos mulheres maduras acima de 45 anos. É, quando eu entrei na menopausa, eu não esperava ter tanto sintomas, mas eu tive muitos sintomas. E com a cápsula da Amora Miura Mais vit é, realmente eles cessaram, o fogacho cessou, a libido melhorou, a nossa é, foi maravilhoso, aquele ressecamento de pele, esse ressecamento íntimo, não tenho mais, a pele seca, por que que acontece isso? Ele é 100% natural, ele imita o hormônio né, nosso, do nosso organismo, o nosso hormônio natural. E não precisa ser tomado aqueles medicamentos todos de hormônio fortes, né? Porque a Amora Miura, ela já cuida disso. Então, ele tem os complementos certos de vitamina A, do, do, vitaminas do complexo B, tem a vitamina C. Tudo isso colabora para que a nossa pele, para que a nossa imunidade, para que tudo trabalhe bem na, na, com a cápsula da Amora Miura quando você Ela é de rápida absorção, não contém glúten, não contém sódio. E ele é um medicamento 100% natural, ele é, é a, acho que é o supra-sumo do medicamento natural para quem está na menopausa. E o mais importante disso tudo é que ele é recomendado por especialistas e recomendado por nutricionistas e por médicos ginecologistas. É, e fora tudo isso, ele já tem o seu selo da Anvisa, ele foi autorizado pela Anvisa para ser comercializado. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui na, no meu computador, que eu vou mostrar a página que eu comprei, o meu Vita Mais, né? O, meu... o que eu gostaria de mostrar para vocês a respeito da página da Amora Miura Mais Vita é justamente isso aqui. A página oficial dela você vai encontrar assim, dessa forma. Então ela tem todas as informações, né? Que tem na página oficial. Acaba com o calorão, né? Que é aquele fogacho, a, a ativa a libido. Tudo que eu falei no começo do vídeo, que regula o sono, aumenta a umidade. Ah, e tem também a, a queda capilar, né? Nossa, diminuiu bastante a queda do meu cabelo. Esse foi um dos pontos que eu amei, sinceramente. É, fórmula 100% natural livre de hormônio, as vitaminas, vitamina A, C e complexo B. Então ela aqui explica direitinho o vídeo do próprio é, especialista falando né, sobre os hormônios é, e a vitamina no corpo que nós mulheres precisamos, né? A mora miura ela é reconhecida. E a satisfação garantida, né? que isso aqui me atraiu muito para eu testar essa fórmula, né? que é a garantia de 30 dias. Eu falei, vou testar por 15 dias. Se não tiver resultado, eu peço meu dinheiro de volta. né? Então, ela devolve 100% o dinheiro de volta se não tiver resultado. Eles garantem tanto que o processo traz positivo, né? é um processo que traz benefícios positivos para a saúde da mulher, que eles fazem esse coisa. Agora, tem também o kit, que é a entrega, com um prazo rápido, que todo mundo fala muito bem dessa entrega, eu também recebi muito rápido, é confiável e os dados não são compartilhados com ninguém, isso é uma proteção que eles dão. Eu comprei com as minhas amigas, eu tenho mais duas amigas, né que há muito tempo nós, é, nós entramos na menopausa junto, e resolvemos comprar para testar, e compramos 10 potes dele, que seria então três para cada um, e sobrou um pote, que nós doamos para uma amiga da gente e também agora está fazendo, já comprou sozinha o dela. Esse de 10 potes, o kit do tratamento para 10 meses, ele é muito bom para quando for dividir com as amigas. Eu estou passando pelo meu tratamento, né ainda estou porque eles aconselham aqui 3 a 5 frascos né para ter o um melhor resultado, ou você pode comprar individualmente os 3 potes. Comprando os três potes, você tem o um tratamento para três meses. É Conforme vocês viram, né, é, realmente o produto é 100% benefício para quem está no período da menopausa. E eu posso dizer isso, que ele realmente, sim, ele funciona e é nota 10. É, o segundo alerta que eu gostaria de dar para vocês, né, que foram dois alertas que eu falei no início do vídeo, é que é, ele não faz milagre, esse medicamento não vai fazer milagre sozinho. Então é aconselhável, junto com o que os especialistas falam, que tenha também a junção desse medicamento junto com exercícios físicos, beber bastante água diariamente e uma alimentação saudável. Tudo isso vai colaborar para que esse medicamento entre em função com o nosso organismo e realmente traga um resultado positivo que a gente tanto espera. Então, ter mais ânimo, ter mais disposição. Eu tenho 55 anos e eu me sinto como uma jovem de 35 anos, vamos dizer assim, com tanta disposição, ânimo e também é, aquela vontade de viver, coisa que a menopausa tinha me tirado. Mas, realmente, se você está procurando saber se a mora Miura vita, Mais Vita funciona, funciona.